Sejam bem-vindas em mais um quadro do nosso programa ADEC TV, o Entre Elas. E hoje, aqui no Entre Elas, nós vamos bater um papo super legal, que vai falar um pouquinho de como a gente se enxerga. E antes de começar e apresentar quem vai estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre isso, que é a nossa autoestima, eu quero ler um versículo para vocês. Está lá no Salmo 139, o versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Essa é uma palavra do Senhor, né? Ele nos fez de forma admirável. Né? E todas as suas obras são belas. E a forma como você se cuida, cuida de si mesmo, é causa e consequência da sua autoestima. Em algumas situações nós temos dificuldade de aceitar como nós somos, né? Alguns aspectos em nós. E isso se define autoestima. Às vezes a nossa autoestima está elevada, às vezes ela está baixa. E nos dois casos tem problemas. E nós vamos aprofundar um pouquinho no assunto com essa convidada, né? Eu falo que todos os convidados são especiais, mas é porque ela também é muito especial. Ela é uma mulher linda, ela é uma mulher jovem. Ela tem um trabalho há muitos anos com mulheres. Ela é membro da Assembleia de Deus Caratinga do Templo Central. Eu tenho a honra de trabalhar com ela na Escola Bíblica lá da lado como professora. A gente ministra na mesma sala e eu venho aprendendo com ela muitas coisas. Ela tem uma bagagem imensa, um currículo muito maravilhoso, né, dentro na obra do Senhor. E a outra coisa que eu queria falar é que ela também faz parte da equipe do Adec TV, né? Ela que prepara várias das pautas, né? maravilhosas que nós temos aqui no entre elas. E hoje nós estamos recebendo a Helena Rodrigues. Prazer, Helena, é muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, né? no Entre Elas, que é um programa vamos falar, que é nosso, né, de todas as mulheres e você faz parte dele, né, porque você é uma das responsáveis por todos os assuntos que nós tratamos aqui. E hoje eu né, não vi, assim, ninguém melhor, assim, para poder falar um pouquinho sobre autoestima e para as mulheres, porque você tem um trabalho há muitos anos só com mulheres, não é? Fala um pouquinho sobre você para todo mundo te conhecer. Olá, Carol! Quero agradecer né, pela confiança de me trazer aqui ao programa para falar com muitas mulheres que nos ouvem agora e falar um pouquinho desse assunto tão importante, tão especial, principalmente para as mulheres, que é a autoestima. E como você mesmo mencionou, já faço um trabalho com mulheres há quase 10 anos e trabalho a autoestima delas desde quando comecei, porque eu acho que uma mulher com a autoestima elevada, ela é uma mulher que sabe lidar com muitas questões da vida. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Helena, já são quase 10 anos esse trabalho com mulheres que você vem fazendo. E esse trabalho, você nasceu num berço cristão, Helena? Na verdade, nasci num berço cristão, mas católico. Católico. Não nasci na igreja evangélica, né? Ah, Era católica. Sim. E já tenho 23 anos de conversão ao Evangelho. 23 anos. Isso. E há 10 anos você tem o Rosas de Saron, né? que é um trabalho exclusivo para mulheres. E como você mesmo já disse, né, autoestima. Quando a gente fala de autoestima, autoestima é um autoconceito, uma, né? aquilo que a gente, vê, a gente enxerga de nós mesmos, uma autoimagem. Autoestima é essencial para qualquer ser humano. Correto? ele dizer isso? Com certeza. Todos, tanto homem, mulheres, crianças, todos precisam. Precisamos de autoestima. Sim. E vamos levar isso lá para o mundo cristão, para o nosso mundo. Além dessa autoestima, a gente tem que ver uma imagem além de nós mesmos, não tem? Sim. A nossa identidade não pode ser focada somente em nós. E às vezes é isso que atrapalha um pouquinho esse autoconceito, que a gente foca... Não em quem deveríamos focar, a gente foca essa alta imagem em um terceiro, em vez de olhar para Cristo. E nós vamos começar a trabalhar desse ponto aí, podemos? Sim, o que acontece é que a gente deixa que a nossa autoestima ela é construída desde a nossa infância. Então, quando nós temos a nossa, nossa autoestima construída, ela vem através da cultura, da religião, da família, é, do que o outro fala sobre mim, exatamente isso que você está falando. Mas esse tratando de autoestima, né, especialmente da mulher cristã, que é o nosso assunto aqui hoje, é, quando a mulher ela tem uma identidade naquilo que o Senhor planejou para ela, como ela foi é sonhada, planejada por Deus e como ela é diante do Senhor, a autoestima dela não tem a ver com a mídia, não tem a ver com a família, não tem a ver com o que o outro pensa ou fala sobre ela, mas tem a ver com o que Deus diz sobre ela. Lá na palavra dele, né? Sim. E, e para quem tem baixa autoestima, para melhorar a autoestima, é um propósito que todos poderíamos adotar como estilo de vida? É, eu falo que o maior amor que a gente pode viver nesta terra, o amor terreno, é o amor da gente pela gente mesmo. Uhum. Porque se eu não amar a mim mesma, como eu vou amar alguém? Não tem como. Então eu preciso amar a mim mesma, porque quando eu me amo, qualquer lugar é agradável. Quando eu me amo, eu, acho, eu consigo achar graça de mim mesma, eu consigo planejar sem esperar que o outro vá comigo. Então é, eu acredito que ter isso como um propósito de vida, cuidar desta área da minha vida é algo excepcional, nós não podemos nem né, deixar de fazer isso. E quando eu me amo, eu também aceito melhor aquilo que eu tenho, eu aceito melhor o meu corpo, agora eu estou falando do, da aparência externa, aceito melhor o meu corpo, aceito melhor a cor do meu cabelo, o tipo do meu cabelo, quando eu me amo, eu consigo ter melhor aceitação nesses aspectos? Sim, com certeza. Quando eu tenho amor por mim mesma, eu consigo me ver como algo belo. O versículo que você leu né? no início, Sim. tem tudo a ver, ele fala sobre isso, sobre o que Deus criou, e Deus criou algo maravilhoso. Então, quando Deus me criou, eu acredito que Ele criou algo maravilhoso. Por que, que eu vou me achar feia? Obra-prima, né? né? Se eu sou algo que Deus criou. Então, toda mulher pode ter essa concepção de que Deus nos fez, então nós somos coisa linda demais. Obra-prima do Senhor. Isso. E o que acontece quando a autoestima e o autoconceito estão baixos e repercutem negativamente nas nossas vidas? Então, uma mulher com autoestima baixa, ela os relacionamentos dela ficam mais complicados, porque ela tudo que o outro falar, ela vai pensar que ele está ferindo ela. Ela fica uma mulher ferida, uma mulher sem vontade de vestir uma roupa bonita, então ela deixa até de sair... A mulher, ela começa a ter... Ela não se aceita. Ela não se aceita, ela começa a ter uma apatia, né? Então, ela não, não tem ânimo para as coisas, porque ela não se sente bem, então ela não consegue se relacionar com ninguém. É, eu acho que... Eu entendi assim, estudando um pouco sobre o assunto, lendo, né? autoestima, tanto muito elevada aos extremos, como baixa demais, são problemas. A muito elevada pode gerar muito orgulho, e a muito baixa gera um vitimismo. Sim. Só que o maior problema ainda está na autoestima muito baixa. E hoje eu vejo isso na maioria das mulheres, porque elas querem seguir um padrão de beleza que a sociedade hoje impõe, um padrão que ele é irreal, né? ele não existe. Mas é o que a gente vê o tempo todo nas mídias sociais, né? Mulheres com peles maravilhosas, com corpos surpreendentes, né? Só que a gente esquece que ali tem todo um processo de filtro, de Photoshop e que aquilo não é real. Que aquilo não é a vida real. E hoje, por que que mesmo assim você acha que as mulheres ainda querem atingir esse padrão? Não estão satisfeitas porque tem que ser esse padrão imposto. Então, eu queria até trazer para nós aqui uma personagem muito conhecida de desenho animado, que é a bruxa que aparece na frente de um espelho mágico e diz assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quando ela está dizendo isso, ela está querendo ser melhor, maior, mais bela do que qualquer, ela não aceitava ninguém mais bela do que ela. Isso é um conceito elevado sobre si mesma, ela precisava desse conceito você acha que é porque, só porque ela queria ser a mais bela? Não, é porque ela não se aceitava. Então, ela... como ela não se aceitava, ela gostaria que todos a aceitassem. Então, é uma, uma forma de que os outros a aceitassem. Ela e precisava ouvir. Precisava que, que, que ela fosse a mais bela para que ninguém tomasse o lugar dela. E uma mulher com autoestima muito elevada vai cair nisso, em querer ser melhor, em ter esse orgulho de ser a melhor. Mas quando você fala da mídia, né, dos padrões, aí eu entendo isso, que a mulher não se aceita como ela é com medo dos outros não aceitarem. Porque a mídia impõe que a mulher deve vestir 36, 38, a mídia impõe que a mulher não pode passar de tal medida, altura, altura, altura o que é que a moda dita sobre o seu cabelo, né, tendências e todas acompanham aquela tendência, mesmo se isso não for ficar bom para elas, mesmo se não combina, ela quer porque ela quer ser aceita. E a mulher, na maioria das vezes, né, quando ela tem problema com a sua autoestima, ela acredita que se ela não estiver conforme os padrões impostos pela mídia ou pela amiga, né, por alguém que a rodeia, ela vai estar fora dos padrões que ela deveria para ser aceita. Então para ser aceita ela cai aí em muitos enganos, cai aí, né, nessa questão aí de ser de tal forma, é onde ela erra, né? Não... E é onde que ela vai ficando mais ferida, né? Porque também a autoestima, ela não pode ser tratada de fora para dentro, ela tem que ser tratada de dentro para fora, porque também tem os conceitos internos. Eu posso, não é, uma, um bisturi, uma dieta, uma roupa, né, sei lá, de marca mais bonita, um sapato, uma maquiagem bem feita, ou até um filtro que vai melhorar. A minha autoimagem, se o meu coração tiver ainda vazio, e o que que preenche esse coração vazio? Mas e eu é. acho que parte daí, né? Porque às vezes ela quer melhorar só o físico, mas o coração continua vazio. E nós sabemos, conhecedores da palavra, o que que, que que preenche ele nesse coração vazio? A gente volta lá naquele primeiro assunto que a gente falou, sobre a identidade da mulher cristã. Quando eu tenho uma certeza da minha identidade, de quem me formou, de quem está comigo, de quem habita no meu corpo, eu não me preocupo tanto com o que o outro gostaria que eu fosse. Eu quero ser mais parecida com Cristo, eu quero que ele me preencha, que ele determine como eu vou ser, o que fazer. E quando a mulher cristã, ela tem essa concepção, ela não deixa ninguém tirar isso dela. Então, por isso, a necessidade da gente ser baseado na palavra de Deus, e ter amor pela palavra, paixão pela leitura bíblica, porque quando a gente tem essa paixão pela leitura bíblica, a gente aprende mais sobre a nossa raiz, a nossa identidade. É, né? Nós somos isso. filhos amadas, né? Filhas isso. amadas, né? E, e, e temos Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos obra prima. E, e isso muitas mulheres precisam enxergar isso, que todas nós somos bonitas. De um modo ou de outro, todas nós temos uma beleza. E não adianta né, ter comparações, porque nós somos temos a nossa digital é única, né? nós somos nós não temos cópia, nós somos originais. E Deus fez cada uma com a sua própria beleza, mas todas somos filhas amadas de Deus. Nós vamos para um breve intervalo, não saiam daí, tá? Mulheres, que daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar com esse assunto sobre a autoestima.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 Voltamos, e Helena, para dar continuidade ao assunto da autoestima. A gente estava falando um pouco sobre baixa autoestima, né, que é o fator mais preocupante quando ela está tá em baixa mesmo. E quais são as formas de poder potencializar essa autoestima? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa olhar para os nossos pontos fortes. O que eu tenho de pontos fortes que, que traz para mim um prazer, que eu gosto para que eu possa, então, trabalhar nessas áreas da minha vida como Sim. algo bom. É uma forma de potencializar os meus pontos fortes. Uhum. A gente pode também é, nos lembrar do que que Deus fala sobre a gente. Quem Deus diz que eu sou? Imagem semelhança. Porque quando Deus diz sobre mim algo bom, eu preciso acreditar. Então, eu preciso olhar para o que Deus diz sobre mim, para só, então, criar um autoconceito. E uma outra coisa muito importante que não pode deixar de ser feito é mudar a nossa forma de falar sobre nós mesmas, porque muitas é vezes é, nós falamos sobre nós de uma forma tão desleixada, né? Sim. Então a gente precisa mudar o diálogo interno. O que, que eu tenho falado sobre mim? Às vezes a gente a gente fala desvalorizando, né? E isso, eu preciso me valorizar, entender que eu sou aquela pedra preciosa que o Senhor fala, sabe? Eu sou aquela mulher, assim, comparada mesmo a rubis. A rubis. Então, olha a minha preciosidade. Mais valiosa, né? Mais valiosa. Então, se um rubi é valioso, imagina eu, que sou filha de Deus, né? Criação dele. Então, eu preciso entender. Então, mudar esse diálogo interno e começar, então, a falar de mim é, de uma forma diferente. E ter uma autoaceitação, né? Me aceitar e dizer que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, porque em Deus a gente consegue Segue. tudo. E parar de olhar para o outro, né? E... Como a outra está, como a outra é, como ela vive, porque a gente também só consegue ver externamente o outro, né? Uma aparência externa, tanto da vida como do físico, de tudo. E às vezes a gente também não sabe o que realmente aquela outra pessoa vive e a gente fica querendo... Realizar-se no outro, eu acho que isso é uma das formas que mais atrapalha mesmo a autoestima. Você tem alguns exemplos desse trabalho que você já faz com mulheres, né, há 10 anos, eu imagino que deve ser uma das coisas que você mais trabalha lá, deve ser a autoestima. Né? Eu tenho essa sensação que deve chegar muitas mulheres feridas, né, com autoestima muito em baixa. Tem alguns exemplos, né, que você possa, né, que possa citar para gente alguma coisa relacionada a isso? Então, com certeza. Eu tenho um trabalho né, com essas mulheres há quase 10 anos, o Grupo Rosa de Saron, e dentro desse trabalho eu fui chamada pelo Senhor como conselheira. Uhum. Então, no sofazinho da minha casa, igual a gente está aqui, Carol, eu me sento com mulheres e elas começam a me falar sobre seus relacionamentos. E uma das maiores causas da mulher ter a autoestima muito baixa é justamente por relacionamentos fracassados. Então, aquilo que o outro fala sobre ela, interfere muito, porque ela começa a acreditar. Que é verdade. Que é verdade. Eu sou feia, eu estou gorda, eu estou magra demais, o meu cabelo não é bonito. Então, ela começa a acreditar naquilo. E eu tenho um exemplo para você, de um grupo que eu estou trabalhando agora, um grupo de aconselhamento, né? Aconselho uhum. as mulheres em grupo, são 15 mulheres. E esse grupo, eu trabalhei com elas já nessa palestra sobre autoestima, é uma forma delas elevarem essa autoestima, porque Sim. estava muito baixa. Cada uma reclamava de uma coisa, né? não gostava <risos> de uma coisa. É, se fosse colocar ali, minha filha, a lista era enorme. Então eu dei uma dica para elas e eu quero dar uma dica também para as mulheres que estão em casa agora. né? Então fala lá para é, elas, presta é, atenção, mulheres. Isso. Eu mostrei para elas que é imprescindível que elas conheçam que Deus fala sobre elas. Então, eu preparei alguns versículos específicos sobre o que Deus fala da gente. E coloquei esses versículos embrulhadinhos dentro de um coraçãozinho, que eu comprei numa loja dessas de 1,99. É, foi tipo uma baratinha. dinâmica. para levar para casa. E pra... você, mulher que está em casa, também pode fazer isso. Separar alguns versículos, colocar esses versículos aí no cantinho aí do seu guarda-roupa. E uma vez por dia, você tirar um versículo desse aí, de autoafirmação, né? Você vai ver é, o que Deus está falando sobre você e vai falar o mesmo. Então você vai afirmar para si mesma aquilo que Deus fala sobre você. E quando você tira, você se encara no espelho. E como é difícil olhar no espelho. Mas a mulher que olha no espelho falando o que Deus diz sobre ela, ela vai começar a entender melhor sobre o que Deus fala sobre ela. Então uma dica é essa, pegue versículos que falem sobre o que Deus fala de você, coloque num cantinho especial da sua casa, e uma vez por dia, pegue e fale em voz alta para você mesma, para que você afirme o que Deus diz sobre você. Aí você vai começar a acreditar no que Deus diz e dar menos ouvido a que os outros dizem, porque o que Deus diz sobre você é muito mais importante do que o outro diz. Porque é a sua identidade né, de filha amada de Deus. né. Isso tem que ficar muito claro, porque aí tudo começa a mudar, porque a gente passou a olhar para Cristo. É... E quando a mulher está com uma autoestima boa, vamos dizer, equilibrada, quais são os sinais dessa autoestima saudável, Helena? Tem alguns sinais? Tem, com certeza. Ela começa a se olhar no espelho e fica feliz com o que vê. Ela não sente tristeza, ela não, não tem assim, uma agonia de ver o próprio corpo, ela consegue se encarar de frente ao espelho. E uma, um exemplo clássico, eu chego aqui com esse vestido, Sim. Se você me falar assim, nossa, Helen, você escolheu um vestido muito feio para gravar o programa hoje. Se eu tiver a minha autoestima baixa, o que, que eu vou fazer? Eu vou virar e falar assim, não, não vou gravar com essa roupa de jeito nenhum. Mas uma mulher que tem uma, uma... autoestima saudável, ela vai virar e falar assim, ah, eu me achei tão bonita com essa roupa, é com ela que eu vou. Você eu não deixa, Você não deixa ninguém te mudar aquilo que você é. Assim né? é, é um sinal. Então, assim, ela é feliz, ela consegue rir, ela consegue... Fazer coisas sozinha, ela não depende do outro para afirmar. Ela não sai por aí fazendo coisas só para alguém aceitar. Não. É, é, essa questão, né, que você falou de roupa, de autoestima, é, a gente ouve muito, né. Às vezes eu ouço assim, até na minha própria família. Ah, mas você tá andando igual velha. Só que eu sempre me vesti assim, mas isso não me afeta. Porque é o que eu gosto, eu sempre vesti esse, né, esse esse pejorativo assim, né? Quer dizer, da roupa muito larga, às vezes muito comprida. Mas eu gosto, o que não vai fazer diferença a pessoa falar para mim ou não, porque eu vou continuar usando aquilo que eu gosto, porque quando eu olho no espelho eu penso assim, não, Jesus vai agradar dessa roupa. O Espírito Santo não me incomodou, então tá tudo bem. Eu levo muito para esse lado também, sabe? É exatamente sobre isso, é se sentir bem. É, porque se eu estou bem com a minha autoestima, se eu me sinto bonita daquele jeito, é o que o outro falar pouco vai importar para mim. Agora, é se eu já não me sinto bem, se eu estou infeliz com o meu corpo, se eu estou infeliz com o estilo de roupa que eu estou usando, qualquer palavra que o outro disser vai me ferir. Tudo vai mal, né? Tudo vai mal. Então, a mulher ela não encontra prazer nas coisas, nem nas roupas, nem no calçado, nem comprar. A mulher nem quer comprar. Nem quer comprar, nem porque quer acha comprar. que tudo não fica bonito é para você, isso. mas para mim tá horroroso. É. é A gente ouve muito isso. E se você tem lá pessoas lá que se aceitam do jeito que é, lá no seu grupo com mulheres, que você vê assim, às vezes a pessoa tem um, um sobrepeso, mas fala assim, não, eu gosto de ser assim, eu estou bem assim. É, não me importo, e a pessoa está feliz assim, daquele jeito? Então, a gente tem sim, a gente tem uma mulher lá que todo mundo já olha para ela como referência, ela é bem gordinha, mas ela fala que se ama, então ela se veste do jeito que ela quer, sem ser o que os outros impõem para ela, e ela é uma referência, tudo que a gente vai pôr, por exemplo, é, você acha que ficou bom? A gente já pergunta para ela, que a gente sabe que ela é aquela pessoa feliz, animada. Vamos em tal lugar? A gente quer que ela vá com a gente, de tão animada, alegre que ela é. Ela, e ela afirma aceita. isso. Ela afirma: ninguém vai mudar o meu jeito. Eu sou bonita do jeito que eu sou, mesmo fora do padrão da mídia. Eu sou feliz assim, ninguém muda isso. Ela gosta dela, da daquele jeito. Ela se ama. E se aceita. É. E também não há problema que se a pessoa também quiser mudar um pouco, também não tem problema, né, Helena? Se aceitar assim, também quiser mudar sem extremismo, também não há problema, né? Nós não estamos aqui né, impondo algo que se a mulher não pode, pode. se sentir melhor. Uhum. É claro que se a mulher acha que ela está um pouquinho fora de forma e ela quer melhorar a forma, ela deve buscar isso, uma atividade física, uma alimentação saudável para que ela se sinta bem com ela mesma. Isso é ótimo, é excelente. Nós estamos aqui falando também que a mulher não precisa disso. Em precisa. todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos. Ela precisa se cuidar, cuidar do seu cabelo, né? cuidar daquilo Sim. que ela vai vestir ou ela vai fazer. e Principalmente, né? cuidar do seu lado espiritual, porque quando ela cuida do seu espiritual, é. todas as outras áreas da sua vida vai estar forte. Vai bem, né? Vai bem. É, na verdade, a gente chama de metanoia, né? a gente precisa de uma transformação primeiro de mente. Não é verdade, Alê? Com certeza. Se eu não pensar sobre mim, né, aquilo que Deus diz sobre mim, eu vou pensar o que o homem diz, o que a mídia diz, o que a, a diz. O a sociedade está em fundo. O que a sociedade impõe. Então, eu vou estar fora daquilo que Deus planejou para mim. Então, eu vou sempre cair naquilo de ficar triste, ficar chateada, porque eu não vou me encontrar de verdade. Porque Deus nos criou como mulheres únicas, únicas, mas únicas nele. Somos originais, Originais, né? né? Ele é, ele fez, nos fez de uma forma tão maravilhosa que nós precisamos entender isso, que nós somos únicas, amadas por Deus, aceitas por Ele como nós somos. Ele é aquele que nos ama do jeitinho que a gente é. Por isso né, que lá em Romanos 11, se não me engano é 11, 36, fala que tudo é dele, por ele e por para ele, né? Por isso que eu falo dessa metanoia, dessa mudança de mente, né? Mudança de mente. Esse é Cristo. o principal ponto que eu foco com as mulheres do projeto né? de aconselhamento, é um projeto chamado Voo e Mulher. O Voo e Mulher é um projeto que as iniciais são visualizar... Organizar e executar. Tem tudo a ver com isso. Eu vou visualizar o que está me causando tristezas, baixa autoestima Sim. e eu vou organizar a minha vida e vou começar a executar o plano de Deus, que é executar aquilo que o Senhor quer que eu faça, o jeito que Ele me quer, como Ele quer transformar a minha vida. São etapas. Etapas. E uma mulher curada, transformada, ela transforma outras ao seu redor, né? Outras, o ambiente, né? Ela vira um ponto de referência, mas um ponto de referência como sal e luz mesmo. Aquela influência boa, né? Aquela influência que o cristão tem que exercer na sociedade, no mundo. Com certeza. E quando a gente fala de autoestima, é, tem um personagem na Bíblia, né? Um, e é um homem. Ele teve uma crise né, na autoestima dele, porque ele passou a olhar muito só para o outro, né, o que o outro tinha, como o outro vivia, que é o salmista Azaf. Né? E nós não, não dá tempo de entrar em detalhes, mulheres, mas dê uma lida no Salmo 73, e vocês vão entender um pouquinho o que o Azaf passou. Mas ele encontrou, ele quase desistiu, mas ele entrou de novo e ele sabia que, quem ele era quando ele entrou novamente no santuário, na presença de Deus. Helena, então, para encerrar, né, nós não temos mais tempo, e eu sei que é um assunto assim, que dava para falar muito, muito mais. É, então, eu vou afirmar isso, né, e ver se você concorda comigo ou não. Que a nossa autoestima é curada quando buscamos a Deus. Exatamente isso, né? Quando nós encontramos o sentido de vida na presença do Senhor, tudo muda. Tudo muda, porque se a mudança não começar dentro de mim, do lado de fora vai ser sempre tudo igual. Então começa de dentro, Deus trabalha de dentro para fora. fora. Ele não trabalha seu corpo, Ele trabalha sua alma. Então eu queria deixar aqui uma frase, né? É, que eu gosto muito sobre isso, e ela diz assim... É, não espere que os outros te tragam flores, plante seu próprio jardim e enfeite a sua alma. Amém! E é sobre isso, plante seu próprio, próprio jardim, jardim, que sim. a sua alma vai ficar sempre bonita. Florida. Nós vamos nos despedir, né, quero agradecer a todos vocês, Continue nos acompanhando aqui na ADEC TV, diariamente com quadros novos, assuntos novos. Um grande beijo, eu já deixo né, a despedida o encerramento com essa frase da Helena, que foi linda. Você é um jardim, um jardim de Deus. Se cuide, se ame e busque a sua identidade em Cristo. Um beijo, um grande abraço para todas vocês e fiquem com Deus.